Meu querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, meu querido Universo, como posso melhorar? Querido e amado Universo, como posso melhorar? Obrigado, Universo.